Fala, player! Beleza? Will aqui. Você está no canal City Games e hoje eu trago para vocês informações, novidades sobre os jogos de agosto do Xbox, né? Do Games with Gold da PSN Plus e também do Game Pass, além de outras novidades também. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se o vídeo for bacana, dê o um like, compartilhe e também coloque algum comentário. Então, player, começando aqui por Games with Gold, a gente tem agora no mês de agosto, a gente vai ter quatro jogos, tá? Não fiquei muito animado com os jogos, mas vamos repassá-los aqui. Primeiro jogo, é o Portal Knights, que é um jogo de RPG Aventura, ele traz alguns elementos ali de Minecraft, que são de exploração, você tem os bloquinhos, você consegue montar arma, consegue montar várias coisas, vários lugares. É um jogo interessante, ele tem uma mecânica bem mais divertida do que, apesar de eu comparar com Minecraft, ele tem uns gráficos melhores, é bem mais colorido, tal, tá? esse tipo de coisa. É muito bacana, né, na minha opinião, é muito bacana para você jogar multiplayer local, e online, tá? É um jogo mais infantil. Eu jogo muito com meu filho. Não é um jogo que eu curto muito. Mas, é um jogo interessante. O segundo jogo, player, é o Override Maxit Brown. Esse jogo, ele é um jogo brasileiro. Eu também não sabia. Legal, né? É um jogo brasileiro. Ele foi desenvolvido pela Balance Indie. E é um jogo que traz batalhas um pouco diferentes, épicas. Parece aquelas batalhas dos Megazords da vida. né? São... São mechs gigantes, são um total de 12 personagens que você pode escolher para lutar com habilidades diferentes. E pelo trailer aí você vê que são batalhas bem interessantes. É, na minha opinião, vale a pena, pelo fato de ser um jogo topiniquim, né, e ver como que os brazucas estão trazendo aí de novidade no mundo dos games. E parece ser um jogo bem divertido para você jogar com players casual, jogar em família. Achei interessante. Já coloquei para baixar e vou jogar, beleza? Uh, nos dois últimos jogos que eu vou falar agora, do Game with Gold, são jogos originais de Xbox, que foram lançados lá entre 2002 e 2004 para Xbox. Tá, o primeiro Xbox. Então a gente tem o, M, o MX Unleashed, que é um jogo de motocross. Ele, ele vem com re, como retrocompatibilidade E é um jogo de motocross, galera É salto, acrobático, terra, né, corrida é, Já joguei muito esse tipo de jogo Mas apesar de gostar de jogo de corrida Jogo de moto não é o meu forte, tá? Na minha opinião, é indispensável, né? É, é, é, você vai liberar um pouquinho aí Você vai, vai, deix, vai deixar de ocupar um espacinho na HD, tá? Apesar, de, apesar que ele deve ser pequeno Uh, o outro jogo é o Red Faction 2, é um jogo que ele fez até um certo sucesso no passado, não me chamou muito a atenção, e é um jogo de tiro em primeira pessoa, ele veio com uma proposta de trazer muita arma, né, trazer muito um, um arsenal pesado aí para você é, ter bastante destruição dos cenários, de, dos inimigos, tanques, helicópteros, esse tipo de coisa. Então... É um jogo que me encanta, até pela época dele, você vê os gráficos, putz, você vê, não dá tanta vontade não, mas, né, pra quem quer, na minha opinião, é dispensável. Já o Xbox Game Pass, galera, me surpreendeu esse mês mesmo, tá? Na realidade, ele já vem surpreendendo há um bom tempo. Tô sem tempo, na realidade, pra jogar, né? Mas, é, é, devido à quantidade de jogos que eles estão lançando aí pra gente. Uh, nesse mês eles trazem quatro, né? A gente tem na biblioteca quatro jogos de Game Pass e um lançamento. Dos quatro jogos, um é lançamento. Eu já vou direto para o lançamento, que é o jogo mais notável. É... E ele chega pela primeira vez agora no Xbox One. Até mesmo porque ele era um lançamento, ele era um jogo exclusivo de Playstation 4. O jogo que eu falo, galera, é o Yakuza Kiwami 2. Muita gente não sabe mas o Yakuza que é o M2 é um remake, toda a história a inspiração vem do Yakuza 2, que foi lançado em 2006 para a PlayStation 2, tá? Agora com uma cara totalmente nova e uma engine nova, o jogo ele promete muitos combates e exploração num, né, numa roupagem totalmente diferente. Outro jogo que, que chega também é um jogo de Tourist, o Turista. É um jogo que ele traz ali é, alguma exploração... O trailer eu achei bem divertido, né? O design do jogo, os gráficos são bem diferentes. E ele promete uma narrativa totalmente é, envolvente. O jogo parece ser bem legal. Eu já coloquei para baixar também. Esses dois primeiros eu super recomendo, tá? O outro jogo é o Nowhere Prophet. O Nowhere Prophet. É um jogo que... É... Que Não é um jogo que me agrada muito, tá? Então eu sei que tem muita gente que curte. É um estilo de jogo de cartas baseado em turnos, então é aquele jogo mais cadenciado, mais um jogo de estratégia. Quem jogou Gwen, né? The, The Witcher 3 ali sabe muito bem, mais ou menos, como é que esse jogo funciona. É, não é um estilo de jogo, mas para quem curte, né? Sem dúvida alguma, vai ser uma boa experiência aí. Uh, por último, no Game Pass, a gente tem o Fórmula 1 2019, galera, eu já tava me divertindo pra caramba com 2018, tava na mei no meio da, da, da carreira já, e galera, esse jogo pra mim é um dos melhores jogos de corrida ao lado de Forza, tá, eu curto muito, o modo carreira desse jogo é sensacional, e na minha opinião vale muito, mas muito a pena mesmo, inclusive, né, para jogadores que não são, não curtem tanto jogo de corrida, é, esse jogo ele traz, assim, né, na essência, ali, o que, que é o Fórmula 1 e vale a pena até para jogadores casuais. Falando de Playstation, de Playstation 4, Playstation Plus de agosto, a gente tem o Fall Guys, é um jogo que me surpreendeu bastante, vocês vão olhar o trailer aí por fora. Resumindo, galera, esse é um multijogador online para 60 pessoas, que você vai ter que passar por vários obstáculos Hilariantes baseados em físicas, a quebrar portas, lembra até aquelas Olimpíadas do Faustão. Mas o mais interessante é que é um Battle Royale, né? Só que totalmente diferente. Na minha opinião, na minha opinião é o seguinte, se você tá jogando Warzone e tá P da vida, tá puto da vida, não consegue ganhar, tá morrendo à toa, tá cheio de lag, cara, para um pouco. Né, coloca o Fall Guys Joga um pouco, se diverte, se vai dar um pouco de risada Sem dúvida alguma, vai dar uma bela de uma relaxada Porque o jogo parece ser divertidíssimo E por último, a gente tem aqui o Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered é, Esse jogo ele já está disponível O Fall Guys ele vai estar tá disponível, se eu não me engano, a partir do dia 8 de agosto Mas o, o Call of Duty MW2 já está disponível E cara, esse jogo, para mim, é um dos melhores da franquia Sem dúvida alguma é... Ele é um dos jogos mais polêmicos, sem dúvida, das últimas gerações. Ele é aclamado pelos jogadores, censurados na realidade por por alguns países, né? Para quem lembra da fase do aeroporto, né? Dos russos, você, meu, é, é... é... jogando é... é ruim, né? Dá uma sensação estranha. Mas os caras conseguiram trazer uma realidade para dentro desse jogo absurda. E ainda agora em remaster 4K, putz, o jogo ficou bem legal. Esse jogo ele não teve só mudança, a promessa foi simplesmente mudança gráfica, obviamente, mas a Activision ela se aproveitou de um estúdio interno que eles têm, que é especializado em recriar jogos, tem no currículo o, o, a franquia Crash, que para mim ficou muito boa, né? a recriação, a reimaginação da franquia, e ele utilizou esse estúdio interno chamado Binox, para fazer. Embora a mudança seja principalmente gráfico, o trabalho deles também não foi somente isso, tá? Na melhoria de definição, eles também, é, os desenvolvedores também fizeram um trabalho grande nos personagens e nas animações do jogo, melhorando as emoções, traços e emoções aí dos personagens. Na minha opinião é o seguinte: você ainda não jogou, cara, baixa agora para mim, um dos primeiros da lista aí que você tem que baixar. Se você já jogou, jogue de novo em 4K e analise os detalhes, porque é isso que eu fiz. Beleza? Finalizando por aqui, tem mais dois assuntos aí que eu quero colocar. O primeiro é que a PS Plus deve ficar de graça nesse final de semana, então fiquem atentos aí, porque vocês vão conseguir baixar esses dois jogos aí na faixa. Lembrando que o Call of Duty é somente campanha, não multiplayer. E o Hyperscape, que é o Battle Royale da Ubisoft, ele vai ser lançado no dia 11 de agosto né, para os consoles, então para o Xbox One, para a Playstation 4 e também lançado para PC, porque o que está rolando agora é o beta aberto. O jogo ele é bem frenético, é, eu curti ele traz elementos de meio que de Fortnite, de outro de Apex Legends, traz alguns elementos dos Battle reais eu joguei no PC, não tive uma boa experiência, porque eu joguei ele praticamente no primeiro dia, mas o jogo, ele, ele promete, ele tá chegando um pouco atrasado, mas promete um pouco de, de inovação, principalmente na correria, tiro louco, aquela pegada toda. Pulo, a, é, tem algumas passagens, tem algumas, a, algumas classes, alguns personagens e classes com alguns poderes especiais. Vamos esperar para ver como vai ficar. E, geralmente, esse tipo de jogo, né, eles lançam praticamente como beta e vão melhorando com o tempo. No mais, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, né, ative o sininho, coloque o comentário, dê o like no vídeo se você curtiu. E valeu! Fui!